Aí gente, a família Esse aqui é a riqueza que tá grávida A barriguinha dela Esse aqui é o papai E esse essa aqui é a filhinha Olha, ó papai Todd Esse papai Todd é bonito Olha papai Todd Olha a galerinha, gente Olha a barriguinha dela que tá redondinha Né, mofi? Tá sentindo calor É muito quente aqui, viu gente? Muito quente, né mofi? É, meu papai Olha é o papai aqui, Todd. A riqueza. E essa aqui é a primeira da primeira cria. Olha a Lara. Né, Lara? Já tá grandona, né, Lara? Já dá tuta, Já tá... Sorrinha é bonita, gente. Olha. Olha o Todd. Né, meu filho? É papai. Todd é o papai. Todd é o papai. Deseném de riqueza, né, meu filho? Tá, essa é barriga de minha filha. Olha. Mesmo bebê, olha o Todd, Todd, é tão gostoso esse caçalinho. Gente, e a riqueza se aumenta. e é meu filho, e meu filho, ciúme <risos> demais. Essa riqueza aí, ela, ela toma na frente. que queria rodar a cara lá, ah, ela toma na frente. Ela toma aí, <risos> Vem cá, Lara. Tomando a frente da Lara. Ê, Lara. Ê, Lara. Ê, Lara. Lala. É o Todd. Todd. Eu quero que. Ei, que você quer carinho só pra você, né, meu filho? Mas tem é melhor que você tá gado, né, meu filho? Sentimental, né, meu filho? Ó, ó, ó, olha oh. oh, Lara. Ó, é, Ó, papai.